Vamos ver se hoje funciona aqui. Bom dia. Paguei ontem a internet, dados móveis aqui. Vai ser no palco do momento QTH de se chega aqui, Uberlândia. Galera aí que visitar a nossa vídeo plataforma, muito obrigado. Esse vídeo aqui futuramente vai ser assistido. Eu faço esse vídeo em forma de live, para estar tá aí na mídia e mantendo contato com a galera. Compartilhe se puderes. Me adicione aí em outras redes sociais que vão estar nas descrições de alguns vídeos. Vai ser no palco do Momento Uberlândia Aguardando aqui, Lucileide Aragão, bom dia, muito obrigado pela visita, suporte Hoje parece que a internet está boa aqui, amiga, vamos ver aqui Fazendo um teste aqui Na borrachada de Uberlândia E a galera vai podendo observar aí o O palco do Momento Vou por ali Lucilene de Aragão, não sei se permanece ainda, não sei. Dois joias. Vamos deixar aí a galera aí, quem puder compartilhar. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela visita em nosso milho de plataforma. Canal Variedades, Lucilene de Alagão. muito obrigado, muito obrigado. A internet... Tá ótimo, ótimo, tudo bem, bom dia. Fala que parece que está com o... <risos> Já tá me zoando <risos> Cadê as lives? Eu tô meio fora da internet, entendeu? E, e no momento... Muito corrida aqui, fundiu o motor do caminhão, né? Todo mundo sabe... Deixando esse vídeo aí mais uma vez meus, meu, Todo mundo sabe que minha live, meu canal não tem muito objetivo Somente o suporte aí, amizade com a galera Não preciso mais de live Só vídeos agora Ah, mas aí é a, a, a nossa participação a, a gente gosta de te ver lá na live também Assim, tô meio corrido também Tô podendo nem participar aí durante uns meses aí Aparecer um serviço, com certeza que sim A gente tem que alinhar o leirinho aqui Acabei, tendo sempre tem problema Pra morrer devendo evento também Não adianta preocupar muito não, né Tubarão? <risos> A galera aí mais que unida Vai sendo aqui o palco do momento Uberlândia, Lucileide Aragão Tá por ali o Variedades Aí Tubarão de Ouro Com certeza que sim 2 minutos e 50 segundos Eu acho que eu vou encerrar por aqui tubarão. Eu não faço live Também assim, quero fazer futuramente Super chat e tal, mas mas isso aí é com uns anos, com o um tempo. Se o algoritmo autorizar, né? Eu permanecer aí, haja visto que eu sou impedido aí de ter plataformas no YouTube, né? A internet tá boa. O teste aí, ó. Paguei ontem. Quero live para amigo. Pelo jeito, não tenho amigos. Tem, é, pode ser, é, faz parte. Tem que ter interesse. Mas também a pessoa vai fazendo a correr. A maioria tá começando, né? Tem bom dia. Vai com Deus. Oh, oh. Proteção mais que divina, Lucileide Aragão. Muito obrigado pela visita na no nossa humilde plataforma. Fazendo o teste aí, com certeza que sim. Está ficando bacana. Quando quiser, puder. motivo de alegria e satisfação aí. Consultar nosso humilde trabalho, compartilhe, se puder, Lucileide. A gente vai deixando aí o beijo no coração é proteção mais que divina. Meu canal é sem muito objetivo É mais ele Só vezes para tá fazendo movimento aí na mídia E deixando a galera aí... Com certeza que sim também deixando suporte Vários canais aqui conosco só que eles, Sim, sim, é, faz parte do trabalho, né? A pessoa tem que se esforçar Igual o senhor, o senhor atingiu sua merda, né? Meio barulhendo aí O senhor atingiu sua merda Monetizou sua plataforma. Aí, aí você viu. Foi a realidade dos fatos, né? A sua meta foi atingida. O senhor pai está de parabéns, a pessoa saudável foi campeão, no meu modo de pensar. É, o senhor não precisa de. Tanto, tudo que entra na fazenda é bem-vindo, né? Igual eu já tinha falado com o senhor no, nos comentários. A galera vai correndo Vai correndo, atrás também de inscrição lá vai, Só de ser fiel já é importante, né? Aí os macacos fizeram aquela limpeza aquele dia, aquela vez Questão de De inscritos fantasma Tem gente que perdeu vários inscritos aí Mas sempre... Sempre é motivo aí da galera estar tá apresentando aí, sempre que eu puder ver, chegou no seu canal, entendeu? Pra mim, por exemplo, tá muito corrido. Outros estão estudando, outros, sei lá, né? Cada um tem sua vida, né, também, né? Também tem a vida da internet e a vida, sabe? Só procurando mais pessoas que não têm canal. <risos> isso, isso, isso. Aí você tem que ter um público. O poder de alcance do YouTube é menor do que uma rede aberta de televisão um rádio, né? No caso, ele tem que... Você tem que divulgar, compartilhar seu trabalho, entendeu? Você tem que ter um meio de comunicação violento, ou bastante, um milhão de inscritos. Um milhão de inscritos, você quiser ganhar dinheiro, porque cinco centavos é, por exemplo, 0,5 centavos de cada visualização. Agora você multiplica um centavo aí vezes um real, um real, um centavo vezes um milhão, você vai converter isso em dinheiro, certo? E.. Vai deixando aí acontecer as coisas, entendeu? Mas monetizar é uma coisa, agora quanto você quer faturar a galera, o público, é diferente, entendeu? Mas vamos que vamos aí, tudo bem, sete 7 minutos eu vou encerrar a live aqui. Eu não digo. Sim, sim, mas eu, eu queria estar na sua, por exemplo. Se eu tivesse na sua plataforma de sua maneira. Pra mim já estava ótimo, já era pra mim estar, né? No caso aí, o, o algoritmo bloqueou meu, nossos, nossos canais, não sei o que que eu errei, o que, que aconteceu, se link. É, que eu não sei qual foi a derivação real. Então é isso aí, tubarão, vou fechar a live por aqui, de prolongitude ali no meu. No meu basquete ali, no cargueiro ali. Muito obrigado pela visita aí. Os QSO trocados através do vento. Foi pouco, mas bem aproveitado. Com certeza que sem motivo de a gente se encontrar aí. Bigode a cara feia. Bigode meu, cara feia do senhor. Sim, sim, com certeza. Eu gosto, é. Você tem sua, sua, seu entretenimento. Tchau, vai com Deus. Muito obrigado, grande abraço. Subscribe my channel. Compartilhe.